Em algum momento, alguém aí já se perguntou quanto que a Valve ganha com o CSGO? Quanto que ela lucra, em média, todos os meses? Bem, vazou. E agora temos a resposta. Odiado por uns, amado por outros O sistema de comércio de skins criado pela Valve É diferente de praticamente todos os outros jogos online Que fazem sucesso nos dias atuais Diferente do Valorant, LoL e Fortnite, por exemplo A Valve não vende skins Ou então moedas dentro do jogo Que te possibilitam comprar skins Como por exemplo os V-Bucks que você compra no Fortnite No CSGO as skins são geradas através de caixas Mas nem essas caixas a Valve vende Ela distribui de maneira gratuita Você vai jogando CSGO, sobe de leve Level, e quando sobe de level você pode dropar itens. né Entre esses itens, na verdade, os itens mais comuns de serem dropados são as caixas. O que a Valve vende diretamente são as chaves. Chaves que são necessárias para abrir essas caixas. E hoje cada chave está custando exatamente R$12,69. O ponto é, quantas chaves a Valve vende por mês, em média? Um usuário conhecido no Reddit chamado Jedic publicou que mais de 25,9 milhões de caixas foram abertas entre maio e e junho de 2021 O cálculo leva em consideração que a chave para abrir cada caixa custa 2 dólares e 50 centos Que na cotação atual dá 12 reais e 84 centavos Logo chegamos à conclusão que nesse período citado A Valve faturou cerca de 65 milhões de dólares Que fazendo a conversão dá 349 milhões de reais Mas não para por aí Expandindo o período de análise de maio de 2021 para até janeiro de 2023 Podemos considerar que 458 milhões de caixas foram abertas nesse período ao dividir esse período em dias O resultado dá 641 dias Assim, a vó estaria recebendo cerca de 1,7 milhões de dólares Que dá 9,6 milhões de reais Por dia, rapaziada E 54,3 milhões de dólares Por mês, o que dá uma média aí De 290 milhões de reais Por mês, isso só vendendo Chave. E aí, vamos considerar Cada cápsulazinha assim de adesivo que é vendida Mais o disco de música Mais a unidade de armazenamento, que é 10 de desconto Mais 15% de cada transação feita de itens de CSGO na Steam, porque pra quem não tá ligado, quando você vende ou compra o um item na Steam, é né, quando você compra no mercado, a Valve pega uma fatia. Então se eu vender aqui essa Alp Mortis, se eu anunciar por... 30 reais eu vou ganhar 26, que é uma parte da Valve. Então, rapaziada, esse número aí de 290 milhões de reais por mês é o mínimo. O Gabe, que é dono de mais de 50% da Valve, tem uma fortuna aí estimada em mais ou menos 4 bilhões de dólares. E o que mais surpreende é que eles estão há mais de um ano sem lançar uma operação sequer. E o que eu vou falar agora é revoltante. Para o próximo Major que acontece em Paris, a Valve simplesmente não queria arcar. Com as despesas dos Colts. Sim, não queria pagar passagem, hospedagem. Não, só dos Prós. Não vamos pagar a dos Colts para economizar um pouquinho porque tá faltando verba. Meu, inacreditável, cara.